Então, vamos dar uma olhada no Bitcoin após esse dump de ontem, o que a gente pode esperar aqui do mercado, a gente vai passar nos principais tempos gráficos, a gente vai falar então aqui também da SP500, falar do índex do dólar, comentar aqui sobre os principais indicadores de sentimento, tem algo interessante que eu quero mostrar para vocês aqui acontecendo, tá? a região que a gente pode ter uma oportunidade muito interessante de trade aqui, Vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho. A gente vai olhar também os principais pontos aqui de liquidação do High Block Capital, então, bora lá para análise de hoje. Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, antes de mais nada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar, muito importante mesmo, também deixe seu comentário aqui que você está achando do mercado, para mim, é, até o feedback de vocês que estão acompanhando aqui no dia a dia, é bem importante mesmo, aí, né? a percepção de vocês para mim, eu acho importante, então comente o que você está achando do mercado, o que você espera, aí. isso é muito importante, participem também aí do grupo do Telegram, tá? Aqui links aqui abaixo na descrição do vídeo, também tem o um Orca Sinais aqui, que é nosso grupo de sinais com o Jonas Daniel, onde a gente possa sempre, Análise aqui das altcoins, tá? E do mercado lá. Então participe aí, vale a pena. Galera, então vamos começar aqui no Bitcoin. É, vou puxar primeiro. Vou começar dos tempos gráficos maiores e dar uma olhada que está acontecendo, tá? Vou puxar primeiro semana o mensal aqui. Olha só, mensal que a gente tem aqui, pessoal. Regiões importantes que a gente tem que acompanhar no mensal aqui, né? A região aqui dos 34. Essa região dos 34, uh, deixa eu ver aqui, esse candle fechou aqui, esses fechamentos de candle aqui. A gente tem, então. Ó, 35 mil dólares, tá? 35 mil dólares aqui a gente tem uh, regiões importantes aqui. Deixa eu ver se fechamento. Uh, 35 mil dólares no mensal é importantíssimo o Bitcoin ficar acima, tá, galera? A gente tem que fechar o mensal acima de 35, senão a coisa vai desandar bem aqui, tá? Uh, no RSI, do mensal, fiquem de olho nisso aqui também, tá? Olha só, a gente tá aqui apertando muito aqui no RSI, ó tá bem apertado e também a gente tem que volume né decaindo galera tá vocês sabem que a gente tem, a gente tem algum tipo de rompimento alguma coisa forte no mercado a gente tem volume decrescendo aqui se aqui tá, tá um tempinho já tá aí é capaz de acabar aqui algum momento né aquela, aquela coisa que eu falei para vocês já né o cracking pode acordar então é, tem que ficar ciente isso aqui tá não dá para ficar simplesmente agora o mercado tá despencando vai tudo despencar eu vou é, tô fora do mercado enfim cara Tome cuidado aqui, tá? Isso aqui é importante. Eu volto a frisar de novo pra vocês. No semanal também a gente tem a mesma coisa, tá? A mesma coisa aqui, a gente tem um triângulo aqui no RSI que tá numa região de suporte. Que eu comentei pra vocês, tá? Inclusive. Num dos vídeos aí que eu fiz aqui no canal é, A gente tem essa linha aqui de suporte no RSI No semanal, tá galera? Então Tem ficar de olho isso aqui, tá? É, a gente tem um Obviamente tem bastante risco agora no mercado Mas nesse momento a gente tem bastante Oportunidade também, tá? Então Vale a pena aí a gente avaliar, tá? De fazer exposições aí com Bitcoin é, Eu aqui, honestamente, ontem fiz Compras aí, tá? Celular mesmo aqui Fiz compras de Bitcoin. Novamente é, Não mega exposições aí, pessoal, porque o risco Tá grande, não vou mostrar pra vocês aqui agora Também o que que eu tô... De olho, tá? A gente realmente não, não acho que ainda a gente viu uma uma capitulação que a gente gostaria de ver aí para o mesmo Bitcoin apesar do volume né ter entrado forte aí tá é, então essa região aqui comentei para vocês 35 ó, até fazer essa linha aqui embaixo ó para mim era uma região interessante e por isso eu, pessoal nessa região aqui eu fiz posições bem maiores aqui tá então, é basicamente aqui, seguindo a, a minha, a, o meu modelo, tá? A região de suporte no RSI, aqui, ó. Temos suporte no RSI nessa região. E também aqui essa linha, né? Próxima aqui dessa linha também, tá? Então, aqui, pessoal, eu tô acumulando, tá? É, e vou a, acumular aqui enquanto a gente tiver aqui uh, né, mais liquidações aqui pro Bitcoin vou comentar para vocês aqui um pouquinho mais adiante também tá e ao longo dessa semana ainda no final de semana também provavelmente tá pessoal fazer umas análises updates mas não espero muita coisa aí no final de semana para o Bitcoin não tá agora, acho que agora a gente vai ficar numa fase de é, Bitcoin eu vou esperar um padrão aí, tá? Eu vou mostrar pra vocês as regiões importantes aí pra gente ficar atento, principalmente pra short, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui algo interessante que eu tô de olho. Então, o semanal isso aqui, fiquem de olho aí, tá? Eu acho que a região importante do semanal da gente não fechar aqui a semana, ó, seria a região dos 31.600, tá, galera? Se fechar aqui, a coisa fica complicada, tá? Então, fiquem de olho, mas a gente já fez um pivôzinho aqui também de baixo aqui por enquanto, tá? Vamos ver como vai ser esse fechamento dessa semana, mas seria importante a gente segurar isso -se aqui nessa região aqui, ó, próximo dos 36.200, tá? Seria muito bom se segurar semanal aqui nessa região. Por enquanto nós estamos segurando, né? Bem próximo ali tá? Mas tem que cuidar, tá galera? Vamos ver como vai ser aqui o fechamento da semana pro Bitcoin. Vou atualizar vocês aí é, provavelmente no final de semana sobre isso também tá bom? Uh, diário, galera Você sabe que no diário a gente tem aqui, ó, rompemos essa bandeira para baixo, né? Então eu já falei várias vezes aqui nesse rompimento da bandeira é esse alvo dessa bandeira aqui vai dar lá nos 14 mil dólares, tá? Mas assim, galera, não dá pra gente agora achar que... Uh, bom, essa bandeira aqui é gigante, eu sei disso, mas não dá pra gente querer esperar pra comprar Bitcoin nos 14 mil dólares, tá bom? Então, tome cuidado aí, tá? Eu acho que uh, é cedo pra falar as coisas aí, ainda o Bitcoin surpreende bastante aí, tá? A gente fez... A gente fez assim que a gente faz falsos rompimentos pra para para cima, a gente tem falso rompimento para baixo também. Então fiquem de olho aí, tá? Não forneçam não não não não forneça liquidez pro mercado vendendo em regiões aqui abaixo, né? Como a gente viu aqui agora ontem, a gente teve praticamente 1 bilhão de dólares em venda a mercado nessas regiões aqui, tá, galera? Então, é o pessoal que vende barato aqui Bitcoin, tá? É dá liquidez para as baleias jogarem preço para cima. Então tome cuidado com isso aí, tá bom? Então essa região aqui dos 36 e dos 30, uh, aqui, ó, a região dos 36 no semanal eu falei pra vocês, né? Região dos 36 e 200. Aqui no diário, galera, seria importante a gente ficar acima dos 35, dos, uh, dos tá? A gente tem fechamento, fechamento do diário aqui nos região, região de 35. Então acompanhem os fechamentos, os fechamentos de cada tempo gráfico pra vocês ficarem atentos aí, né? Poderem se posicionar aí, né? Em tempos diferentes, beleza? Uh, galera... Um... Vamos entrar aqui ó, no curto prazo do Bitcoin e olhar também indicadores de sentimento aqui, comentar, comentar para vocês algo interessante aqui. Eu vou puxar o gráfico de 4 horas, tá? Vamos puxar quatro 4 horas vamos ver o seguinte, ó. Aqui nessa região, ó, galera, até eu comentei, eu comentei acho que num vídeo aí, eu não tenho lembrado se eu comentei isso aqui ou não no vídeo, foi só no grupo Telegram, tá? a gente fez um, um, um, uma, um chat de volta no Telegram. Mas essa região aqui, a gente teve um open interest aqui, subiu bastante nessa região aqui, ó, pessoal. A gente teve o preço praticamente lateralizando aqui, ó, dos 38.400 até os 37. 1.50 nessa região aqui. Ó, e a gente teve um acréscimo no open interest muito forte aqui nessa região, tá? Então, galera, na minha opinião aqui, ó, até essa faixa aqui dos 34.400 aqui, mais ou menos, ó, deve ter, até diria que nessa região dos 37.500, tá? tem muita gente que for presa aqui. Tá? Vou mostrar para vocês aqui agora exatamente isso no TRDR. Então, se a gente puxar o TRDR, a gente vai ver o seguinte, ó aqui estou no gráfico de uh, tempo gráfico de 15 minutos, é isso? Deixa eu puxar aqui o tempo maior, aqui é uma hora, para a gente dar uma olhada melhor. Ó. Olha só, aqui numa hora no TRD a gente pode ver o seguinte, ó, o... Preço aqui, ó, praticamente, né, lateralizando Nessa região aqui dos 38, 38, 37 Aqui, ó, tá? A gente viu aqui isso acontecendo Aqui nessa região, ó, tá? pois ver se eu consigo desenhar melhor aqui, que tá um pouquinho difícil uh, Deixa eu pegar a canetinha Aqui, peraí, só um momentinho Travando um pouquinho as coisas Ó, então a gente tem o um preço aqui, ó Nessa região aqui, ó, praticamente, ó O preço lateralizando aqui, ó, tá? Dessa subidinha não fez falso rompimento. E a gente viu o Open Interest aqui, ó. vou desenhar aqui, que o TRDR não me deixa desenhar aqui é, é, direito. Deixa eu até pagar isso aqui, ó. peço desculpas para vocês que eu estou aprendendo a usar essas ferramentas aqui. Uh, vamos lá se consigo desenhar. Vou desenhar aqui, aqui do lado, tá, pessoal? Aqui junto aqui. Tem que ver como apagar usando usar essa ferramenta aqui, ó. Então, a gente vê aqui, ó, o Open Interest aqui subindo muito forte, ó, só, aqui nessa região, ó, tá? Então, pessoal, essa, esse pessoal aqui que acabou comprando, porque a gente viu também o Longshore 2 subindo aqui, ó, a gente viu esse pessoal aqui tá preso aqui, pessoal, tá? Porque a gente teve liquidações, bastante liquidação sim, mas o Open Interest não caiu muito, tá? Então, o que quer dizer? Esse pessoal tá preso ali querendo sair ou no 0 a 0, tá? É... Ou ter algum lucrinho, tá? Então, o mercado provavelmente não vai deixar esse pessoal saindo zero a zero. Essa que é a verdade, tá? Como a gente viu várias vezes aqui, tá? E, esse, e essa estratégia aqui, vocês têm que ficar de olho como o mercado funciona. Até tem esse livro aqui, ó, da Amazon, se vocês quiserem dar uma olhada. Aqui, ó, Locked in Range Analysis, tá? LRA, que mostra como a maioria dos, dos traders do mercado perdem dinheiro no Mercado Futuros, tá? Então aqui, esse pessoal, né, esse LRA aqui, essa, essa análise aqui mostra, tá, que muita gente uh, no mercado, a maioria eles ficam presos no mercado aqui, ó, como eu mostrei pra vocês aqui nesse gráfico, tá? Eles estão presos nessa região aqui, até, até a região de R$37.400 estão presos, tá? Esperando sair no zero a zero. Só que a maioria das pessoas não vão conseguir sair no zero, zero a zero aqui, tá, pessoal? Então essa é a verdade. Então, para quem tá preso no mercado aí, tá, quem acaba comprando aí em regiões acima dos R$37.500,00, né, pessoal? É, agora que no curto prazo, a minha recomendação para vocês aí, tá? Quem tá preso, tá com medo aí, tá com receio, ou que tá até, inclusive, regiões aí mais... Uh, presas mais acima, tá? Essa região aqui dos 37.500 aqui, pessoal, olha só, isso aqui, essa região aqui, vocês podem desenhar aqui uma linha, né? Essa região aqui, na minha opinião, é uma oportunidade pra gente entrar em short, tá, pessoal? Na minha opinião, tá? Porque essa galera aqui vai estar tá presa aqui nessa região, querendo sair no 00. Então, vocês vão querer sair no zero zero, você imagina o que vai acontecer com o mercado. O mercado vai continuar caindo aqui depois de pegar essa região aqui, tá? Então, essas compras aqui que estão sendo feitas aqui, pessoal, na minha opinião, é um bom momento de sair aqui nessa região próxima dos 37.400, tá? Porque o mercado vai tentar sair aqui, o pessoal vai tentar sair é, no 0 a zero, tá? E quem tiver em prejuízo, a é minha recomendação aqui que vale a pena é, sair aqui nessa região tá próxima, porque... É, o mercado vai fazer isso, tá, pessoal? Basicamente como vai acontecer, isso que posso dizer, inclusive, a gente pode ver esse candle aqui, ó, esse candle aqui exatamente aqui, ó, só puxar gráfico de uma hora aqui, mais ou menos, a gente viu aqui, ó, o candle veio aqui nessa região, né, 37.400 aqui, ó, e não conseguiu passar, ó, tá? Porque o pessoal já começa a sair aqui né, uh, ou os market makers aqui saem, né, porque já sabem que isso vai acontecer, ou aqui os players já começam a sair também tentar sair no zero zero. Então, a minha combinação: se você estiver preso, comprou aqui em regiões mais acima, é bom avaliar que já assumiu um prejuízo nessa região, tá? Eu acho que é, faz sentido, uh, porque o mercado vai estar tá preso aí, né, né, né, Bastante gente presa aqui nessas regiões, aqui, né? E, já, e o mercado já contou pra gente que tá acontecendo, tá? Pra mim tá claro essa análise aqui, né? O que vai acontecer, tá bom, pessoal? Então, a gente vai ter que acompanhar aqui agora o que vai formar pro Bitcoin nessa região aqui, tá, pessoal? É cedo pra dizer, tá? A gente tem que ver com o padrão que vai começar a formar aqui agora. Tá? Eu acho que essas regiões aqui, sim, com liquidação, vale a pena a gente se expor mais aí também com o Bitcoin, tá? Mas essa região dos 37.400, tem que ficar de olho, porque eu acho que o mercado vai ser um pouquinho complicado de ele passar tão fácil daqui, tá? Então, tome cuidado. Ah, o Open Interest, como, como o Open Interest não caiu ainda, tá? A gente também pode ver aí... É, mais porrada para baixo aí para liquidar e estopar essa galera aí, tá, galera? É, então, acho que, é, acho que é isso aí que a gente tem que ficar de olho. Tá? Então, essa aqui é a análise mais de curto prazo do Bitcoin que eu fiz para vocês, tá? bem simples mesmo. Ah, não vou esperar grandes coisas no final de semana não, tá, galera? Mas na segunda-feira tem algo importante acontecendo aí que vai ser o dia... Ah, da vitória russa lá sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. É segunda-feira, dia 9 de maio, é a data comemorativa, e pode ser que a Rússia aí solte algumas coisas também aí, tá, galera? Então tem que tá, tá, vai ser bem complicado aí agora a, a, até segunda-feira. Acho que vai ser um dia bem importante, tá? Eu tô realmente aqui é, ansioso pra ver o que aconteceu na segunda-feira. Final de semana eu não espero muita coisa aí não, tá, honestamente falando pra vocês. É, então, acho que vocês podem avaliar de da, dar uma relaxada aí no mercado, tá? Acho que vai ser o volume baixo mesmo, então... É, mas segunda-feira, abertura dos mercados aí domingo e segunda-feira ser, vão ser bem importantes, na minha opinião. Fiquem atentos nisso aí, tá bom, galera? No curto prazo aqui agora para o Bitcoin, a gente tem então a liquidez aqui, ó, na, na, no BitMEX aqui, atualizando para vocês aqui agora, tá? A gente tem até a região dos 34.400 aqui, né? pontos de liquidação aqui de longs, tá? Então, o pessoal seria liquidado aqui, se o preço... muita gente seria liquidado se o preço viesse aqui na região dos 34.400 tá bom? Então, eu estou posicionando aqui a ordem de compra nessa região, tá? E venda, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, venda até a região dos 37.600 que tem muita gente, né, que, uh, que entrou aqui a posição de short, né, que seria liquidado nessa região aqui, tá? Então, faria sentido o preço subir aqui próximo a essa região aqui dos 37.400 na minha opinião, para liquidar essa galera aí, tá? No curto prazo, a gente também tem aqui, ó, uh, na, na Binance, a gente pode ver que no curto prazo tem liquidez acima aí, tá, pessoal? Deixa eu tentar limpar aqui, agora fiz, fiz um, um, um errinho aqui, peraí, Uh, então, a gente pode ver aqui no curto prazo, aqui na, na, na Binance, aqui a gente pode ver que tem muita liquidez aqui, próximo a essa região aqui dos 37.400, tá? Então, o preço pode vir aqui buscar essa região, tá? Na minha opinião, essas aqui são regiões para a gente entrar em short vendido aí, tá? E é o que eu tô fazendo aqui agora, botando posições aqui vendido. Ainda mais, posso aumentar essa posição aqui caso... Uh, caso o, o, a gente tiver muita ligação aqui, tá? Posso aumentar essa posição com certeza, tá? Mas já, já posicionei, posicionei uh, ordem de venda nessa região aqui, tá, pessoal? E ordens de compra aqui nessa faixa aqui dos 34, tá? 34.400. Então essa é a minha estratégia aqui agora uh, no curto prazo para Bitcoin, tá? Vou acompanhar a final de semana como é que vai ser aí, beleza? Atualizo vocês, galera, tá bom? Uh, é, então basicamente é isso. vou ver se tem alguma coisa que eu esqueci de falar. Ah, claro. Vamos falar aqui da sp e do índice dólar, tá? Eu já tava esquecendo, uh, vou falar para vocês o que, que eu tô achando. A gente pode até fazer final de semana se tiver tranquilo aqui, fazer uma live com vocês, a gente, a gente vê tudo isso aqui junto de novo, tá? Então, se inscreva no canal, tá? Deixa o like se inscreva aí. Vamos olhar aqui, então, algo interessante para vocês que querer mostrar aqui, ó. O DXY, galera, olha só. Aqui a gente teve, então, uma divergência aqui agora, a uh, bearish, tá? Então, a gente vê o preço aqui ó, subindo, enquanto o RSI caindo aqui, tá? Isso aqui é interessante. Lembrando que a gente está tendo resistência forte nessa linha amarela que eu comentei para vocês aqui, tá? A gente teve falso rompimento, ó, e acabou aqui caindo esse índice do dólar aqui mais ainda, então, fique atento nessa região aqui, ó, essa região próxima dos, né, dos 103.9, se a gente confirmar a candle aqui, tá, é de 4 horas acima, pessoal, tá, pode ficar complicado o mercado, daí a gente tem que ficar bastante bearish aí, tá, eu uh, acho que vai ser bem complicado se a gente começar a subir muito com o índice do dólar aqui, mas tem a chance grande aqui, pessoal, de a gente começar a fazer aqui, ó, um, um topo duplo nessa região aqui começar a cair, tá, a gente tem esse RSI aqui agora, é, despencando, enquanto o preço aqui ó, acabou subindo, tá bom? Então, tome cuidado aí, acho que a gente tem uma divergência importante no RSI, que pode, aí, sim, levar o, o, o, aqui, o índice do dólar a cair mais, tá bom? Então, isso aqui é interessante ficar atento. Para SP500, galera, olha só, eu estou de olho nessa região aqui, honestamente, tá? Região os 33.900 aqui, ó, pontos, porque a gente tem um gap muito forte aqui na, no, uh, no VPVR, olha só esse gap enorme aqui, ó, tá? Um gap muito grande aqui, ó, tá? Então, é, suporte que a gente tem aqui, nessa região a gente tem suporte, se perder, pessoal, a gente vai aqui para essa região de 39.900, que está, é, desculpa, 3.900 que é essa região dessa linha aqui, inclusive aqui, ó tá? a gente tem uma linha de, uh, aqui tem uma região aqui, ó, essa linha é importante que eu mostrei para vocês, então aqui sim, a gente pode ter uma capitulação grande aí, tá, SP500, mantendo esse suporte aqui, eu acredito que o mercado estaria ainda ok, tá isso levaria também o Bitcoin a corrigir mais, na minha opinião, obviamente, né uh, com esse uh, suporte aqui a gente pegando essa região aqui, mas pode dar uma oportunidade muito grande para pra gente em curto prazo, beleza, galera? Eu vou lá, tô me chamando para almoçar aqui, inclusive, a gente se vê aí no final de semana, deixe pra vocês aí, né, bons trades, galera, tome cuidado aí, tá, o mercado tá arriscado, mas pode dar nesses momentos bastante oportunidade pra gente aí também, beleza? Então, qualquer update faço pra vocês, nem que seja pelo celular, eu vou aqui no evento aqui em Porto Alegre também, no South Summit, se alguém tiver lá, quiser falar sobre blockchain, sobre Bitcoin, eu vou estar tá aqui na usina do gasômetro ali em Porto Alegre, beleza? Um abraço e até o final de semana aí.